Olá, meu nome é Alan Pérez e estou fazendo dupla com José Fiz, Estamos responsáveis pelo trabalho de, sobre o professor e sua gestão na sala de aula. Um trabalho de gestão e qualidade na educação. Bom, quando a gente fala de gestão, temos que perguntar que tipo de professor você é? Alunos costumam comentar entre si ''Gosto daquele professor porque ele tem didática''. Outros dizem ''Com essa professora a gente tem mais facilidade de aprender''. Provavelmente, o que os alunos estão querendo dizer é que esses professores têm um modo acertado de dar aula, que ensinam bem, que com eles de fato aprendem. É o famoso ''Aquele professor tem didática''. Mas o que é ter didática? É certo que a maioria do professorado tem como principal objetivo de seu trabalho conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível. Por mais limitações que o professor possa ter, falta de tempo para preparar as aulas, falta de material de consulta e suficiente domínio da matéria, pouca variação nos métodos de ensino, desânimo por conta da desaloração profissional e etc. Quando entra em classe, ele tem consciência de sua responsabilidade em proporcionar aos alunos um bom ensino Apesar disso, saberá ele fazer um bom ensino De modo que os alunos aprendam melhor? O que o professor precisa conhecer de didática Para que possa levar bem o seu trabalho em sala de aula? Bom, é, há diversos tipos de professores Eu e José Arthur Nós enquadramos cinco deles Que são os principais E o interessante é que e está, desta vez, como é o trabalho da segunda nota, José Arthur ficou responsável praticamente em levar e falar sozinho. Aonde eu aparecerei fazendo um pouco de caricatura e dando um pouco de entendimento e um pouco de alívio cômico para este trabalho. Bom, vamos prosseguir então. Vamos começar a aula. Podemos, senhores, começar nossa disciplina. Por favor, abra os seus livros na página 85. E vamos falar sobre domínios emotivo e psicomotor. Acredito que todos aqui estejam integrados que o objetivo de aprendizagem relacionados ao domínio afetivo envolve atitudes, opiniões e blá blá blá blá Primeiro. Blá, blá, blá, blá, blá. Sempre, na maioria das vezes, ele usa só um método só para transmitir o conteúdo para determinado aluno, para os seus alunos, seja de infantil, ensino médio e até mesmo na faculdade. isso não é o correto, porque isso termina atrapalhando o aluno seu desenvolvimento acadêmico, estudiantil na sua fase escolar. E isso aí leva para a vinda, aí não é o como, não é o certo. Porque na escola o aluno está para aprender. Tipo, se o professor não passa o conteúdo adequado, da maneira correta, o aluno se prejudica. Tipo, o professor transmite conteúdo, mas na maioria das vezes só usa o livro, o livro, o livro didático, a apostila, não inova com nada. Aí lá em fazer uma prova, ele meio que decora aquilo para ele decorou o conteúdo para fazer a prova, E tira um 10, se for prova de biologia, ele decora, e tira um 10, ele consegue passar a mecânica, tipo vai se repetindo, tipo o sistema mecânico, ele vai se repetindo um rapidamente, as coisas evoluem meio, Praticamente fica faz a mesma coisa aí, fazer um motor de um, de um carro, por exemplo, um carro de hoje, de 10 anos atrás, faz a mesma coisa, mudou qualquer coisa, tipo, ele que se a mudou muita coisa, a gente foi analisar por esse lado, e assim, Tipo, na prova ele pode estudar aquele conteúdo e passar, tirar um 9, um 10, um 8, seja, passar na prova até passar de ano. Só que passar a prova, passar o Aquele ano, chegar o outono meio que ele esquece de tudo, ou de quase tudo, mas 95% ele esquece, aí se provocar de vai ser ele, porque ele não, tá, ele não tá sabendo. Tipo, o professor é bota o aluno para fazer uma coisa só, tipo, não bota ele para raciocinar, tipo, ele vai fazer um concurso, vai trabalhar, ele vem aquela visão da escola. Ele é importante, ele raciocinar em, gru, em, em grupo, individual, estudar, tipo, a minha forma de passar é fazendo a prova, mas pode fazer um seminário, pode apresentar, pode fazer uma apresentação e o professor ver que ele está no conhecimento apto para passar de ano, vou passar naquela prova, naquela unidade. a turma vamos começar mais uma aula eu espero que a gente se dê tão bem e que tudo se resolva com pé e muito foco Tá, o professor facilitador é aquele que facilita o conteúdo na sala de aula para o desempenho melhor dos alunos, melhor da turma. Ele essa meio estratégia para desenvolver um conteúdo que eu facilite o aprendizado do aluno, que no caso aqui, o um aprendizado de casa, é trabalho em grupo, seminário, é, só que na maioria das vezes ele, ou tem a vontade, ou ele até consegue fazer determinado trabalho, mas não consegue ir muito além, por não ter muito recurso, às vezes a escola não tem um laboratório é, é adequado, adaptado, assim de formato, principalmente de, de física, de biologia. É, tem escola que não tem um laboratório meio que é só para atender tempo. só um laboratório só para todo tipo de experiência aí terminei dando, não dando certo e assim termina aquele tem a boa vontade, mas não consegue é, executar, não consegue fazer. E assim ele, o professor facilitador, ele facilita o conteúdo do Paulo não aprender. Diferente do professor tradicional, que ele faz uma coisa só praticamente direto Aquele né, conteúdo só, do didático, do dividato, no quadro negro, e facilita não, encaixa as estratégias, maneiras da né, aprender e se sair melhor. Bom dia turma! Hoje vamos começar uma aula muito especial Vamos fazer sabão Com nossas urinas Não, cala a boca, Joaquim. Não importa, você precisa saber disso professor técnico aquele professor que está preocupado com o aluno fazer não ele achar que está fazendo ele meio que bota o aluno para botar a mão na massa o aluno vai fazer um... tá dando uma aula de biologia sobre, sobre plantas né? ele o aluno é da cidade não tem, não tem conhecimento na área rural aí ele meio que vai pegar o aluno levar uma horta um laboratório mesmo é com uma horta um jardim bota o aluno para plantar um pezinho de planta é cultivar ensinar que é preciso água, e assim sustentivamente tipo ele aluno está aprendendo, botando a mão na massa, tipo, eu Ele não é preciso fazer uma prova para avaliar, porque a prova é sim, prova um documento que a pessoa preenche para ter um certificado, tipo, esse é o nível de conhecimento, dele pode avaliar o aluno, por isso também, fazer um grupo internado, de um exemplo, um professor de biologia, mas pode ser um professor de física, matemática, química, português, fazer uma, uma opção de português, fazer um grupo de alunos, um grupo, um, três um grupos, na sala pequena. Ele faz um grupo, para produzir texto e vai debater, fazer o teoria do seminário da apresentação. E ele vai ver o desempenho dos alunos e vai dar nota para aquele grupo. Só que assim, o grupo não é para o grupo individual. E aí, galera, bora se bora! Hoje vai ter aula muito braba hoje. Vamos lá, laboratório. Vamos embora! E pode ficar fazendo a tarefa aí, viu? Ó, tá aqui no quadro. Qualquer coisa, toma aí, viu? E volto daqui a pouco, tá bom? Que eu volto, eu volto, eu volto. Valeu? Fica aí fazendo tarefinha, viu? Professor Laboratório. O professor Laboratório é aquele professor que ele pega a turma, pega os alunos e leva só pro laboratório. Ele não inova nada. Ele não chega no laboratório, bota os alunos para fazer uma atividade, fazer alguma coisa, mas não bota um conteúdo específico, não divide em grupo. Pelo menos bota um tema e deixa os alunos decidir qual é melhor, qual não é. E meio que os alunos ficam meio tipo Tipo, já vi casos, livro de o professor deixar lá e, e conversar até, até conversar com um com outros alunos, que é mais próximo do professor, mexendo no celular. E os alunos nunca usam ficar conversando, e é aqueles que é mais danado, assim, digamos, aqueles é que é mais <risos> determinado, faz alguma coisa termina aprendendo. E assim, não é avulso, se você tem uma orientação de um líder, o ideal é tipo, ele levar para o laboratório, sim, mas ele dá um tema, dá um conteúdo, trabalhar primeiro na sala de aula e depois levar para o conteúdo, para o laboratório. Quer dizer os alunos que ser feito, assim, assado quando eles têm um desenvolvimento e saber o que a gente está fazendo. Não, eles vão só perder tempo, não vão aprender nada e dar as dicas a eles. Olha Joaquim, meu consagrado, meu aluno, olha, eu tava pensando aqui, lembrei de uma piada com você, quer ver, ó, oh, é piada de português, o Joaquim mandou trazer a Maria pelo correio para o Brasil, abriu um boteco na praça Mauá e colocou a Maria para morar lá dentro, mas um belo dia, ouviu gritando, Joaquim, Joaquim José, tua esposa Está na tua casa, na cama com outro cara. Corra lá. Joaquim então falou. O que esta gajo da prostituta está a fazer com esse padeleiro? Vou pegar a PC, nega E vou lá acabar com isso de uma vez. E lá foi o gajo. Cinco minutos depois. Volta o Joaquim feliz e contente. Pergunta o cara. Joaquim, você matou o cara? Não, o gato se enganou, não era outro, mas o mesmo de sempre... <risos> professor comunicador aquele professor que ele é brincalhão ele só, assim, só se preocupa em fazer brincadeira conversar com os alunos não se preocupa em trazer um conteúdo adequado para fazer o aluno aprender é, fazer o aluno sair aprendendo daquela disciplina daquele curso que ele já fazendo tudo mais ele só se preocupa com a resenha, com a brincadeira, é ver se encontra fora da do local da aula, vamos resenhar, vamos contar a história, vamos ensaiar juntos, essas coisas. E assim, ele meio que projeta o aluno, ele faz o aluno aprender aquilo que o aluno quer aprender. Mas meio que o aluno depois acaba esquecendo. Ele não consegue fazer o aluno raciocinar, tipo, ele meio que fica um amigo do aluno de que um, prof, de que um professor. Tipo, o aluno não vai aprender, aqui ele é até dificuldade em matemática. Ele tem que fazer, fazer uma prova, concurso talvez, aí não sabe matemática, tá fazendo, não está estudando para aprender. Ele aprende, ele passa, só que depois ele meio que ele esquece, tipo, ele, ele focou só na determinada coisa e parou. E, tipo, ele fez, ali ele meio que ficou um amigo do aluno, não um professor, e tipo, não faz alguma raciocinar, pensar que ele tem que melhorar cada vez mais. Tipo, ele conseguiu passar na prova, por exemplo, mas ele tem que melhorar para nada a determinada função que ele tiver é seguindo. Agora, quando falta o planejamento? Agora vamos pensar no inverso, certo? Faltou o planejamento ou vamos pensar? Vamos viver agora situações diversas. E eu queria que você pensasse comigo aqui nesse primeiro caso. O que faltou aqui? Você consegue... É, a foto é pequena, mas vocês conseguem ver o que está acontecendo nessa sala? Isaías, Alan, Isa... O que faltou aí? O que está acontecendo? São muitas coisas que pode Na tá prova! Acontecer. Então, botar na prova ali. Por que está todo mundo deitado, né, Tati? É, estão deitados com a cabeça assim, só. Ah. Isaías, consegue ver o que é isso aí, Isaías? O café. <risos> eu tô apanhando o fone. Eu acho que agora não vai mais dar interferência, não. É. Consegue ver essa foto, Isaías? Aí tá pequeno, mas dá para... Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo dormindo aí. Professor mediador, professor mediador, é aquele tipo de profissional, tipo de professor que é seguro do que está fazendo. Ele tem a didática, ele passa o, a didática dele, ele passa a confiança ao aluno a se desenvolver cada vez mais. Tipo, ele é um tem professor que é o porquê mais importante que eu saber. Ele passa a confiança ao aluno, o aluno quer ser criativo, se desenvolver cada vez mais individual, tanto em equipe e então, também através. Depois, é, quando sair da escola, a gente aprende na escola e leva para a sociedade, depois a gente nem decidir no popular depois a gente coloca só em prática. O professor passa com confiança na é, didática dele, sendo postura adequada, mostrando que sabe tudo o que está fazendo, tem então, um do total domínio, é, passa muita confiança ao aluno e consegue se desenvolver cada vez mais, não só um aluno, mas vários e vários.